O trabalho que você falou que faz lá no Quilombo? Não, não no Quilombo, no projeto Revelando Beleza Negra, Associação Essência Africana. Lá nós temos, aqui em Bahia Formosa. associação de quilombo já é outra. Aí eu sou quilombola, faço parte da associação, mas nós desenvolvemos um outro projeto onde não, não só negros quilombola podem participar, mas como todos os outros negros, todas as outras raças. É universal, então? Isso, é um projeto totalmente de inclusão para abraçar todas as culturas. Okay, obrigado. Então, obrigado, você.